Como Hanukkah sempre tem oito dias, sempre vai ter um Shabbat no meio do Hanukkah. Então, para o Shabbat do Hanukkah, a gente vai fazer Halá, mas obviamente uma Halá especial. E uma dica para você boa é que você pode pegar um pouco dessa massa e abrir a massa, fazer os sufcaniotos, os sonhos, pode fritar no óleo e rechear para também servir como sobremesa em Hanukkah. Essa aqui é uma massa de dois quilos de farinha. Eu vou pegar do, um terço dela e eu vou fazer essa, ralar usando isso. Se você usar mais, ele, você tem que ter uma forma muito grande, tá? Pra... E eu vou guardar aqui, eu vou usar o resto para fazer mais ralar e também o sucanioto. Ok, vou pegar essa parte de, ma de massa que eu separei e eu vou dividir uma parte aqui, essa vai ser o tronco da menorá. E aqui são oito braços, mas na verdade eu vou fazer quatro, só que cada um um pouquinho menor do que a próxima. Então um, dois, três e quatro. E essa parte eu vou fazer para a base, tá? Vou começar com o tronco vou dividir ele em quatro e eu vou fazer quatro cordinhas, tá? Eu não gosto de usar muito farinha porque a farinha, ele resseca a tua massa, então um pouquinho de gordura sempre resolve. Oh. Agora, para ficar mais bonito, eu vou enrolar ele com gergelim, tá? Eu vou fazer o tronco do gergelim preto. Eu vou passar primeiro na água, que vai servir como se fosse uma cola. Aí eu vou botar na, no gergelim preto, enrolar para ficar completamente coberto. Um, Vou fazer isso com mais uma. E agora, eu vou passar na água de novo, mas eu vou passar no gergelim branco. Ok, agora eu vou fazer trança de quatro, tá? Você levanta o branco, coloca no meio, troca. Pega essa. Essa nossa tronco da Chanukia. Vou deixar ele no lado, porque eu vou colocar ele depois, tá? Pega a minha parte maior das quatro, eu vou dividir no meio, fazer dois cordinhas bem fininhos, tá? Você sempre lembra que suas cordas vão dobrar em tamanho. Quando eles vão para fora, então faça ele fino que ele vai cortar para desenho ficar bonito. Agora de novo vou colocar aqui e eu vou começar com o preto. Eu vou juntar as pontas e eu vou fazer um pouco de twist. Faça o mesmo processo, cada um um pouquinho menor do que o anterior. Tá? Você vai repetindo. Vou montar a primeira maior, segundo, terceiro e o quarto. Vou colocar essa um pouco mais alto para ficar o chamacho, né? Vou fazer os oito chamas. Então, primeiro o mais alto, maior. Aí eu vou fazer um, três. Sete. Eu vou umedecer aqui. As chamas, e eu vou fazer ele de vermelho com páprica, tá? Pra pegar o cor de fogo, usa bastante porque ele vai desaparecer o cor. Agora vou fazer pra base. Eu fiz dois rolinhos que eu vou colocar. No preto, pode ser no branco, como quiser. E eu vou fazer uma caracol, né? Um desse lado e um desse lado. Essa rala eu vou pincelar, ele já está pronto para ir no forno. Esquenta o teu forno para 180 graus, pré-aquecido. E você vai colocar para assar para umas 30, 40 minutos, até ficar bem assado. Então aqui é a nossa Chanukia, linda, feita, toda trançada, com as velas acesa. Um, eu vou servir ele com um pouquinho de shaman zait, um pouquinho de azeite misturado com zater, para poder... De novo, lembrar da nossa milagre de Hanukkah com o Shemen Zayet, né? As pessoas podem pegar um pedaço de chalá e mergulhar um pouquinho no azeite com uh, Zata. Desejando a todas um Hanukkah Sameach e um Shabbat Shalom.